oh, E aí, amigos Elite Clássico, Eu sou o Su, tô de volta na área com Mega Man Legends, é isso aí, meus caros. Não se esqueça de ativar aquelas legendinhas aí, para a gente poder estar tá aí assistindo a história aí, tudo legendado e bonitinho. Se bem que eu acho que nesse episódio não vai ter muito, mas vai ter. Então, tá, né? Vamos lá. É, vamos falar com a Row aqui. E ela já quer que a gente compre coisas novas pro Flutter, porque, né, houve o dano delo, pelo incêndio que o Data causou. Precisamos de um novo refrigerador, mas vai custar 5 mil zeny. Você tem algum dinheiro? Sim. Obrigado, eu vou com, comprar um bem agora. Assim que estiver aqui eu vou começar a cozinhar de novo. Ahn... Dê uma olhada dentro para ter uma surpresa. Ok. Ela vai começar a cozinhar e vai ter itens né, pra eu me recuperar lá. Ok, eu vou... Entrar aqui, software botão, comprar uma armadura nova. Porque eu vou precisar... Lutar com a trombone não foi tão fácil assim. Os inimigos nesse jogo machucam. Machucam bastante. Vamos Vamos comprar... Opa. Parts. Armadura, né? Que reduz em 25% o dano. Vamos pegar. booster Parts. Upgrade. Vou comprar os dois? Tá me dando vontade de espirrar. Oh, nossa. Deixa eu ver. Extra Pack. Bionic Parts. Deixa eu comprar agora. Acho que não. Eu queria comprar o light Lightship. Mas é muito caro. Não tem. Ah, evitando corrente elétrica, ok. É, não vai dar. Vamos dar uma recarregada no. Energy can... Sim. Carrega. E Medicine Bottle também. Eu tenho Medicine Bottle. Não tenho de. É? Mano. Comprei. 2.400. Pô, se eu comprar, eu não vou ter dinheiro pra fazer o que eu quero. Ah, então eu não vou comprar Medicine Battle. Okay. Ah, eu podia vender né? a armadura velha que eu não vou mais usar. Ah, então deixa pra lá. Body parts, armor, pedra de A partir de agora eu vou começar a receber cartas é, em relação a alguns eventos que aconteceu. Lá na... Como que eu posso dizer? Lá na Ilha Kalinka, né? Onde tem um... Vamos correr, viu? Naquela cidade onde tem neve e tal. Vamos ver, Row. E agora? Mais algo que você quer. Ela quer uma inscrição para o jornal. Ah, por enquanto eu não vou dar esse dinheiro para ela, não. <risos> ah, sala de desenvolvimento. Ainda não. Eu vou voltar aqui. Pera, o que que eu tô fazendo aqui? Uh, vamos ir pra, voltar para a ilha? Aqui ó, aqui é que é pra gente conseguir cartas. Não é muito importante, mas se você quiser ter uma trilha extra, né? É, tipo, mais alguns detalhes de glória assim, você vai recebendo. Né? No caso, se eu não me engano, a primeira é a carta de um server bot que a gente encontrou por aqui. Mas. É, é muito importante, né? Eventualmente a gente vai poder ler essa cartas. Ok. Primeiras coisas primeiro, vamos investigar essa vila aqui que foi destruída na luta contra a trombone. Os itens aqui pra gente poder pegar. Aqui. Aqui. Aqui. Dinheiro? Dinheiro. Aqui tem uma lata de lixo e uma bola de boliche. Ha. Por incrível que pareça, esse é um item que a gente vai utilizar pra fabricar alguma arma pro Mega Man. Tem que ter alguma coisa aqui. Deixa eu ver. aqui? Ops. Não tem nada aqui. Ok. Aqui. Aqui eu já vim já. Ups. Eu não fui. Aqui do lado. Esses barris tem dinheiro. Os meus hélios. Não tem nada. Essa caixinha tem 80 Ok casa do prefeito da prefeita né porque é uma mulher também igual nós é joganteiro e que prefeita mas ela não tá aqui ah, vamos mexer aqui nesses vasos quebrar quebrar e encontrar a broca quebrada ali tá a primeira dungeon a primeira grande dungeon mas não vamos entrar lá agora né? vou pegar essa broca quebrada aqui e já mandar a row construir uma broca sim já dá pra fazer isso. Vai ser muito importante fazer isso agora. Porque a broca vai servir pra gente quebrar as paredes dentro das ruínas. E também serve pra detonar com a vida de alguns chefes. Facilita muito a nossa vida. Agora seja algo um pouco difícil. Tá, vamos lá. Vamos pra Development Room. Desenvolver aí a... Nossa, dá pra fazer vá com arma Com brocken vacuum e motor. Então, vamos fazer logo. Vacuum Armor. Brock drill com heavy dot gear. Faz a broca. Okay. A bola de boliche por enquanto não vai servir. Mechanical notes 2. Ela disse que vai precisar de algum tipo de tubo. Oco. Para fazer uma arma de longo alcance. Ok. Vamos mudar. Mudar não. Vou fazer fazer. Prove, né? Melhorias nas armas. O quê? A broca. A broca é muito fácil de você é, fazer a manutenção, né? Você fazer as melhorias. Então a gente vai colocar o ataque e o energia no máximo. Não, não custa muito. É Mil no primeiro nível, dois mil no segundo nível, três mil no terceiro nível. O ataque tá no máximo. É a energia, né? A munição. Também está no máximo. Range no tempo, que é uma broca, né? Rapid, velocidade já não tem, porque a broca já gira no máximo. Especial no tempo, que não é uma. Tem nenhum efeito especial que não seja quebrar paredes. Bom, causa dano nos inimigos, óbvio. E a gente vai equipar ela, obviamente. Ok. Ah. Uh energy charge já dei uma recarregada no é, nos sub tanques descer aqui deixa eu ver se a Arrow já conseguiu a geladeira se tiver lá a gente consegue pegar um uma coisa que ela preparou pra gente é um item que a gente consumível ah, tá aqui ó Almoço, piquenique. É bom pegar isso, porque... Se você precisar recuperar HP, você pode usar isso pra se recuperar. Ok, então vamos voltar pra ilha. Vamos entrar na dança. Vamos lá. Ele dá um pulo quando ele sai da rampa assim, bem bacana. E okay, ok, pra cá, Olha o goes Do you really think that there's a key here, Bola? Bola? Oh. Hey, Bola, where are you? Huh? Wow. Did you say something, Claymore? Did you say something, Claymore? Get with it, Bola. We might be the ones to find the Mother Load. Doesn't that mean anything to you? No, not at all. Why should I care? I've got enough money to keep me living a good life for a long time. I want out of this game. Get it, Claymore? Come on, Bola, don't say that. I've dreamed of finding the mother Motherlode for years. Help me out, huh? I'll let you take care of that blue kid. I'm going to check out another island. All right, all right. Wouldn't want to get in the way of you and your treasure. Okay, então, estamos aí, Flameord e o tal do Bola, <risos> o nome do cara é Bola. então aí para poder me atrapalhar. As tá, primeiras ruínas, uh, essas portas estão trancadas. Dá uma olhada ali. Estou pegando algo que parece um painel de controle dentro daquela sala. Você consegue ver? Ok. tinha esquecido desse detalhe. O uh, sistema de segurança é acessado. É, cartão necessário para ativar o sistema principal. Ok. Eu não tenho um cartão. Mas você vai encontrar ele em, em, eventualmente. Bom, a única porta aberta é essa daqui. Então vamos entrar nela. Oh. Au! Nossa, que são umas armadilhazinha Eles são inimigos, na verdade. Mas eu não perderia meu tempo tentando derrotar eles. Vamos lá, vou passar para quê? Não precisa se preocupar com esse. Sei lá o que aquilo. Vamos lá. Vamos subir para o segundo andar. acontece nesses corredores, acontece isso aqui ó. o dinheiro ele fica preso ali nessa rampa e eu não consigo pegar, ele não desce que é uma pena se eu tivesse a vaca com arma aqui comigo eu poderia sugar, né, esse esses dinheirinhos presos ali jogos mais modernos já já tem esse negócio de magnetismo no dinheiro que aqui não tem triste que equipava com arma. Mais eu optei por não equipar. Eu preciso da broca. Oi, O Você Mega Man, hey, me olhando like assim por? Boy, você é mais jovem do que eles give me straight. I ain't got nothing against you but my okay, partner wants to get his hands on the see? I haven't done this for luta contra o bola. Bola. Ele é tipo um ninja. Sei lá, ah, fica aparecendo desaparecendo, soltando bichinho. Se você conseguir chegar bem perto dele e usar a broca, a vida dele vai descer em instantes. Mas não é tão fácil fazer isso que ele... Tem golpes de longo alcance, mas eu consegui. Hey. você é mais difícil do que você é Must pequeno cara. Eu I'll estar back once Eu vou voltar, eu vou voltar volta quando eu coloquei o uh, to get vento. Tente não ter sido ok? Eu falei que a broca era quebrada. É. dependendo da. do inimigo, né? do tipo de inimigo que você vai enfrentar. Poxa. coisa muito boa. Ok, aqui tem uma parede que dá para ser quebrada. Precisa da broca 10.000 zenes Isso aqui é o é, Mapa Mapa da dungeon Ou seja, agora todo o mapa vai aparecer Áreas em escuro Foi que eu ainda não passei E aí claro, obviamente As partes que eu passei, ó mostrando ali pra vocês. Beleza. Aqui não tem nada. Tem esses essas coisas aí na parede. Isso aí é um inimigo, mas eles estão em traços desativados. Look Ok, então. Show. Eu... Uh... Tem um inimigo ali. Acho que eu já vou derrotar ele logo. Né? Ah, mas ele vai respawnar depois. Não adianta eu derrotar ele. Tá. Vou passar por aqui. Lembre dessa sala aí que a gente passou antes. Vai acontecer algo interessante lá depois. As tartarugas ficaram mais fáceis, né? Eu acho que existem algumas versões mais fortes dela nesse jogo. A propósito, falar em forte... Eu não. Uh... Buster partes Deixa eu ver aqui. Deixa eu equipar algo melhor aqui. ataque 1, um, Energy 2. ataque mais um Energy, Range. Oh, pegar esse daqui. Então um de cada aqui. Menos de alcance. Não vou precisar de alcance por enquanto. Look before you leave, Mega Man! It looks like there's a panel right? Can you see it? It looks like there's a door there you can use to into the next area. É, eu falando daquela porta ali no centro. Bom, vamos ativar isso aqui. É, no bloco central, a porta do norte foi aberta. Pode cair. Não tem problema não? Porta do Norte aqui... Né? Essa porta aqui... Uhum. Au! <risos> que jeito! Eu tava vendo aqui que a munição da Broca não tá infinita não! Ela só tá muito alta, eu acho que... Eu me lembrava que ela ficava infinita, acho que era no primeiro jogo, então... É... Não importa... Não vai acabar... Hum. A munição é representada pela barra azul, só lembrando... A barra verde é... cooldown... É. Utilizar... Né? Tipo... aqueça eu tenho que esperar a barra verde se preencher de novo... Ela vai utilizando aí a barra azul, né? Pra poder encher a verde. Fica é bem interessante isso também. Tá. Deixa eu ver aqui uma coisa. Cuidado com os bichinhos que caem do teto. Tem aqui? Não? Não, não tem. Tá, é. esses inimigos que soltam gás verde. Esse gás verde ele causa.. redução no alcance da sua booster para zero. Se foi atingido, aí ah, foi afetado, né? Significa que. Por que o Megaman tá mirando ali? É como se tivessem inimigos invisíveis no teto. Ih, apareceu! Nossa, que estranho, nunca vi isso. É como se eles não tivessem spawnado. Um bug. Tinha visto isso. ok. Tá. Você pode chegar perto e usar a broca né, pra destruir o escudo. Ah, acabei de foi destruindo ele. Isso aqui é o que? É a... é a, entre aspas, bússola desse jogo. Agora os itens, né? Os baús vão aparecer no mapa. Ali, ó, E amarelinho, escando ali embaixo, é um baú. Deixa eu derrotar esses caras logo. E se eles respawnarem, perdi meu tempo aqui. <risos> eu acho que eles respawnam. No momento que eu entrar na outra sala e sair por aqui, eles vão reaparecer. Deixa eu ver, é aqui que eu tenho que ir? É. Ah. o tá, um cartão azul. Beleza. Beck Miss me Ready for round two. Tá. bola round dois. <risos> ok, segundo tempo, mesma coisa, só que agora. Ups, ele pulou em cima de mim. Ok, tudo bem. Ele tem armadilhas ali onde ele vai utilizar elas. Consegui. Olha ah, lá, ele subiu em cima da armadilha eu não posso usar a broca ali E nem consigo acertar ele Quando ele estiver Canalizando o poder dele é, A gente vai ter que desviar Das armadilhas I realize it but someday you'll be old too Enjoy your youth while you can but develop your skills because your speed won't last forever what do you care you're not even listening anyway are you later hmm. that card key was so hard to get it must be used to access the central control panel it's probably what you need to activate the panel that was just inside the entrance. Ok, a cortou. <risos> é... Ele não aparenta ser tão velho quanto ele disse. Ele só é preguiçoso. É, respawnaram não, os bichinhos. Ok. É tá legal. Tá, isso aqui vai abrir a porta do leste, né? Do bloco central. É basicamente essa porta aqui. A gente só deu a volta. E agora que a gente tem um cartão azul, a gente pode acessar esse tema aqui, né? vamos ativá lo Cartão azul. You should be able top of tower now. Wait, I'm readings. The seems been ativado em todo. careful, Mega Man. Poxa, eu tô lendo o que a Roe tá falando aqui. Os inimigos nem me respeitaram aqui. <risos> ok. Nossa, essa é machucã. Bom. E agora eu vou ter que voltar por cima. Pelo mesmo caminho que eu fiz do começo aqui, né? Agora que liberou uma ponte ali, E agora algumas armadilhas. Uh, foram ativadas, algumas coisas vão mudar que vão ficar mais difíceis. Parece ah, que algum tipo de caça foi ativado quando essa apareceu. Cuidado com as armadilhas. Vou pegar o cubo de vida porque, né? Interessante. E dinheiro preso ali. Peguei. Ah, essa configuração de sapinho é diferente. Sapinho de fogo. Se eles pularem em cima de você, é se eles baterem em você. Você pega fogo. E fogo nesse jogo é uma coisa que você não quer pegar. E reduz muito a sua vida. Reduz muito demais. É um status negativo muito ruim. E eu não tive dinheiro pra comprar Medicine Bottle, né? Ué. Ah. Tem problema. Eu vou ver se eu consigo. Ô oh, caramba. Sobreviver. Primeira dungeon não é. não é.. Tão fácil quanto aparenta ser por causa dessas coisas, né? De pegar fogo, eletricidade... É... Tem, né? Vai ter um inimigo que vai causar eletricidade aqui na né, gente a ah, choque. Outras coisas mais... Acho que é... Gás verde, né? Que eu tinha falado antes. Ok, essas plantinhas agora elas vão atirar. Eu recomendo passar correndo. Oh. Caramba! O Mega Man vão uns 3 metros. <risos> ok tá é o seguinte essa sala o chão está diferente ali amarelo piscando antes não estava agora está oh silêncio eu tô falando se você cair ali o Mega Man ele fica com status de paralisia ele não fica paralisado por você si. Mas ele fica lento. Ah, eu quero pegar esse dinheiro. Perdi. Tá vendo? Ele fica muito lento e pula abaixo. O Lightship, né? Eu acho que ele evita esse tipo de coisa. Mas muito caro pra comprar. Eu não tinha dinheiro. Se vocês quiserem voltar e pegar, é com vocês mesmo. Mas... Estou tô quase no final da dano mesmo Isso aqui passa com o tempo Não se preocupa. Ou se você usar a Medicine Bottle Também vai curar imediatamente Eu sou pandura, então vou Vou esperar passar Na verdade eu prefiro usar o Medicine Bottle Quando eu estiver pegado no fogo Porque é muito mais perigoso Tá cheio de armadilhas aqui, inimigos novos. Nossa, sai daqui. O tio tá lá embaixo. A gente não quer cair embaixo. Ó, passar pela ponte mesmo. Tá, esses vamos ignorar. Até porque eu não tenho é, nenhuma sub-weapon de longo alcance. Ah, a broca não alcança eles. Ali tem uma parede que quebra, obviamente, se vocês viram. Dois meus Mil. Meu. Aqui tem um cano. Cano grosso. Bom, amizade para vou fazer aí uma arma de longo alcance que ela quer fazer. Ok. Você pode destruir essas plantinhas se vocês quiserem, mas. A explosão que elas fazem é.. é um show. Um show à parte. Lembra? Muito complicado. Vê, pega isso aqui Ótimo As ó. Tá, aqui tem inimigos no teto E são sapinhos de fogo E... Cara, se eles caírem em cima de você Vai começar a pegar fogo Vamos pelo canto Quase que eles caem em cima de mim pelo que eu vi pelo canto, não deixa eles pegarem você. Se, se eles pegarem você e você começar a pegar fogo, eu recomendo usar o Medicine Bottle. Porque fogo nesse jogo é. Meu Deus! É fogo, ó. Ai ai. Olha a tristeza. Tá, já matei todos os sapinhos de fogo. Consegui evitar o pior. Ótimo! Tá. E tem um baú aqui. E os aninhos. Aliás, agora que eu percebi, meu tempo já tá acabando aqui. 30 minutos de vida. Mas dá tempo de derrotar o chefe, pelo menos. E perder muito tempo. Acho que vai dar uns 40 minutos se eu fizer É só alegria. É só alegria mesmo. Bora lá. Ah, não! Ah, não só ele reduz, ó. Eu tiro a range zero, como ele, ó. Diminui toda a minha munição. Que tragédia. Já não consegui usar mais a broca. Tá. Pelo menos passou aqui. Eu posso usar a minha broca. A minha broca não. O meu buster. É tipo uma maldição, né? Ops. Bati no microfone se querer, Foi mal. Vocês viram ali que a Barra Verde subiu e a Azul diminuiu? Ah, não, pois é, né? A Barra de Cooldown ela também é como se fosse uma segunda munição. Eita! Uma segunda munição. Eu nem percebi, mas ali não tinha o, o ícone de baú, né? Fica, só podia significar uma coisa. Era um inimigo disfarçado de baú. Por via das dúvidas eu vou matar esses sapinhos de fogo. Porque se a minha. Como é que eu posso dizer? Se por acaso eu cair né ali. Eles já não vão me incomodar. O lento é ali mesmo. Quase que eu fico pego. Ah, ok. Passei. Ah, depois que eu peguei por trás, assim, já era. Não dá tempo de ele posicionar o escudo na frente. Tá, uh, o que aprendemos? Que, no mapa, <risos> os baús aparecem amarelo. Se não aparece é porque é um inimigo. Ine A Capacete normal. Olha só. Body parts. Capacete. Normal. E aí, Protege contra knockbacks. É um mimic. Ah, interage aí. Ah, é. Por que não? Dá dinheiro. E não é difícil derrotar eles, né? Ah, porque... Você não querer enfrentar eles. Eles não... Não sou ameaça alguma. Considerando que eu tô com a vida cheia, né? Claro. Ah, peguei o dinheiro preso empresa ali. Ótimo. Taca. Ah, essa é a salinha. Essa é a salinha do boss. Ali na frente. Aproveita tá aqui, aproveita para recarregar tudo e salvar o jogo. Porque vai ficar difícil as coisas a partir de agora. Vou salvar aqui no slot 2. Ah. Se eu morrer pro chefe. O que é bem impossível de acontecer. Ready! Porque o chefe ele causa várias coisas. Probably in this room. Be careful, Mega Man. Eu adoro quando o room e Adoro. A chave está em algum lugar dessa sala. Cuidado, Mega Man. Se ela. Eu tenho uma. uma. Uma mania de querer completar os blocos do mapa. Eu sei que eu deixei alguns para trás, mas.. Eu. resisto. É aquela dopa... dopamina sendo injetada em mim quando eu faço isso. Ok, a chave de vista está aqui, mas ela não está. Hey, man, o que você te long? If tão longo? Se você key, I've o it eu tenho Just aqui. with estou I com você. Eu, eu sabia... consegui o consegui... the consegui... consegui... consegui... consegui... consegui... consegui... mas o Reverbot Masturbot ate. É? Yeah, it's a real nice like if you give it back to me but he's not the friendly type you know what i mean you can have the key if you can get it back from him i mean there's three more keys Claymore will probably figure out a way to get them so it's no skin off my house. i better be going see ya Ok, o sapão. Ele recebe dano quando ele abre a boca. Chegar perto dele é muito perigoso, porque ele solta gás paralisante e... É, tem esses girininhos que ele solta também, né? Mas se você conseguir é, fazer com que ele fique virado, você pode. Como eu posso dizer? Usar a broca né, de perto nele e acabar com ele em instantes. Quero acabar com esses pequenininhos aqui? Porque se, eu, se ele me derrubar aqui, eu tiver com a vida muito baixa. eles não me matam. Ah não, eles estão spawnando no chão ali, ó, surgindo como se fossem. Um... Protinhos. Vamos subir aqui. Nossa, a textura tá bugada. Né? Eu tô usando o EPS-XE Como emulador E eu devia estar usando o outro emulador, o Duck Station Que ele corrige esses probleminhas E além do mais, porque esse emulador ele vai me dar um problema Quando eu chegar numa área onde tem fogo que tem um efeito que causa muito lag No meu computador que o meu computador não aguenta esse efeito E que eu consigo desligar ele né, na... Ah, ele desvirou aqui Usa a Broca, vai. Acabei com ele em segundos. Aí sim, mano. Eu não sei o que ele fez ali pra ele ficar assim. Eu não fiz nada pra ele. Eu acho que ele pulou e perdeu equilíbrio no ar. Algo do tipo. Não prestei atenção. Eu só vi ele virar. <risos> ok. Vamos aproveitar a oportunidade pra usar a Broca bem de perto. Porque a Broca é muito quebrada, cara. Vocês percebem que ela é muito quebrada. Mas ao mesmo tempo que ela é quebrada, ela é muito perigosa de se usar. Você tem que chegar muito perto do inimigo. Você fez isso, Mega Man! Então essa é uma das chaves para o MOTHERLOAD. Um abaixo, três para ir. Nós temos um longo caminho para ir, mas eu sei que podemos fazer isso. Ok, e... é isso aí. É, pegamos a chave. A primeira chave das quatro pro Mother load né? Motherload é esse que está sendo citado desde o primeiro jogo, né? A gente vai descobrir o que, que é. Uh, mas eu vou parando por aqui, pessoal, porque já demorou. Já se alongou demais. Quero agradecer a todos que assistiram. Estão curtindo aí. E... Isso aí. Eu vou dar uma recarregada aqui. Vou salvar o meu jogo. E a gente se vê aí numa próxima sexta-feira. Beleza, meus caros? O link, o link do meu canal vai estar aí na descrição. Descrição... É, eu pretendo voltar com as operações do meu canal aí, em breve. Eu tive alguns probleminhas no meu computador. Probleminha não. Problemaço. E... Eu tive que sacrificar algumas pecinhas, né? Pra poder seguir uh, uh, gravando mas bom estamos aí né a gente puder até mais pessoal, um grande abraço falou